Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e hoje a gente vai falar sobre o novo trailer de Resident Evil Village que foi revelado durante o evento digital do Playstation 5, onde eles revelaram data de lançamento, preço, acabaram com essas especulações, foram anunciados outros jogos também. Teve muita novidade nesse evento de mais de 40 minutos de duração. E para nós aqui que interessamos, teve trailer novo do Resident Evil Village. Que assim, ele não trouxe nossa, um monte de novidades, mas eu acho legal a gente comentar alguns pontos que eu separei aqui para trazer para vocês. Então, bora lá! Galera, esse trailer novo, ele não trouxe nem data de lançamento, já vou adiantando isso pra vocês. Também não trouxe é, nome de vilão, esse tipo de coisa, tá? Também não trouxe o nome daquela personagem feminina que a gente tá chamando aqui de Emily e que eu vou chamar durante essa análise também de Emily. Também não teve o nome oficial dela sendo trazido aí pra gente. A nossa esperança é que, de repente, eles revelem essas novidades na Tokyo Game Show, agora no fim do mês. Inclusive, a gente vai fazer a cobertura de duas lives que a Capcom vai fazer. Uma no dia 25 e uma no dia 27. A gente vai fazer aqui no canal do YouTube. Então, anota as datas aí. De qualquer forma, eu vou deixar também na descrição pra vocês ficarem ligados, tá? Pra vocês terem como anotar direitinho, colocar lembrete na, na agenda, seja agenda de papel, seja agenda virtual, enfim, do jeito que vocês acharem melhor. Mas dia 25, às 10 da manhã, vai ter uma programação especial da Capcom, da TGS, e no dia 27, às 9 da manhã, vai cair num domingo, a gente vai ter uma live com os desenvolvedores do Village. A gente vai cobrir tudo aqui no canal do YouTube, então já ativa o sininho e não perde, pelo amor de Deus, porque eu acho que aí sim a gente vai ter informações mais concretas. Gente, o trailer começou assim, com o braço do Ethan, na hora que eu vi o braço assim, caído num lugar branco, falei, isso é Resident Evil Village. Aí a gente tem toda uma sequência do Chris na casa do Ethan, e o Ethan, nossa, Chris, por quê? E tudo mais, que a gente já tinha visto no primeiro trailer. E aí tem né, o pessoal lá com o Chris, que a gente não sabe ainda se é da New Umbrella, é, fazendo collab com a BSAA, o feat, né, da New Umbrella com a BSAA, ou se o Chris, de repente, tá trabalhando para outra organização. A gente não tem essas informações ainda mas aí o Chris fala, ah, levem ele, se referindo ao Ethan, e aí um deles lá, uma das pessoas que tava lá com o Chris, né, uma das pessoas que entrou na casa com o Chris, pega e dá uma porrada, uma cajadada na cabeça do Ethan, bem estilo aquela cena do Code Verônica, né, que a gente vê lá a Claire sendo levada para a ilha Rockford, né, e eles falam, welcome to your new home, e aí, puff, na cabeça dela. Igualzinho, tipo, bem parecido, me lembrou bastante a cena. Depois a gente tem uma sequência de uma senhorinha cega falando coisas misteriosas, e parece que ela tá fazendo como se fosse uma prece, e depois ela fala, eles estão vindo de novo, e ela dá uma gargalhada bem assustadora, que me lembrou bastante no filme Os Outros, que tinha uma senhora cega, e ela era meio que uma, uma ponte, né, entre o mundo sobrenatural do filme e os outros, né, e tal. E eu achei bem interessante, é, se de repente ela fosse alguma coisa assim, de ouvir coisas, né, ela conseguia ouvir mais coisas, porque como ela é cega, de repente ela tem uma, uma, uma audição mais aguçada, então ela consegue ouvir conversas. E a gente ficou especulando se de repente ela não poderia ser uma vendedora de informações pro Ethan. Por quê? Porque a gente vê, no final do trailer, que vai ter um mercador, sim, homem. A gente tava especulando muito que, de repente, fosse tomar mercador a mulher no jogo, né? Isso aqui, gente, é tudo baseado no que foi dito no trailer, tá? Talvez alguma coisa mude e tudo mais, mas talvez a gente tenha o mercador que vai vender coisas pro Ethan, que ele aparece mais no final do jogo, ele vai vender é, mais no final do trailer, ele, talvez ele venda armas, ele venda a. a essa parte, né? O arsenal, equipamentos para o Ethan. E talvez essa mulher ela seja uma coisa meio profetisa meio vidente, talvez uma coisa meio xamã, e que ela venda informações pro Ethan, quem sabe? A gente levar um item para ela, o Ethan levar um item para ela em troca de informações, algumas coisas assim, informações de repente complementares, eu acho que seria bem legal uma dinâmica assim, e eu acho que seria bem, bem diferente, né, uma coisa totalmente nova, na franquia, como se fossem mini mini quests pra você ter informação adicional, você de repente, sei lá, você pegar um, um tesouro, e aí você leva pra ela, e ela te dá uma informação nova a respeito de como chegar no castelo, alguma coisa assim. Eu acho que seria bem legal. Mas é tudo especulação na minha cabeça, gente. Uma coisa que eu reparei também bastante no trailer, é que muitas vezes eles mostram a mão esquerda do Ethan. Aqui tá espelhado pra vocês, mas essa aqui é a minha mão esquerda, e é a mesma mão que o Ethan teve, foi cerrada, né, que a Mia cerrou a mão dele no Resident Evil 7, e ele está com uma aliança na mão. Então, ele foi, né, ele, sei lá, por alguma razão foi parar nessa ilha, de acordo com alguns rumores, é, quando o Chris tá transportando ele, sei lá para onde, dentro de carro, dentro de um carro, esse carro sofre um acidente, e o Ethan acorda, nessa vila, então a gente não sabe exatamente como é que vai ser isso, mas de qualquer forma tem até um take depois que ele tá meio que andando assim na neve, a gente não sabe se é ele, se é o Chris, porque tá com uma parece que tá com uma gola meio alta aqui assim, então não dá exatamente pra saber quem é, mas provavelmente é o Ethan mesmo ali, e ele tá sempre com a aliança muitas vezes eu notei que no trailer tá mostrando a mão esquerda dele, sendo que no jogo, no Resident Evil 7, ele é destro. Mas, nesse trailer, pelo menos umas três vezes mostrou a mão do Ethan com a aliança. Eu acho que é muito para mostrar essa ligação que ele tinha, essa retomada desse relacionamento com a Mia, sabe? Foi como se fosse um renascimento no casamento deles. Então, eu acho que a aliança, ela simboliza muito muito a importância da Mia e da perda, dessa nova perda do Ethan, porque ele tá perdendo a Mia de novo. Ele perdeu ela lá em 2014, que ela, ele achou que ela tava morta, encontrou ela em 2017 e vai perder ela de novo, e agora a gente talvez saiba que, a gente talvez ache que seja uma coisa definitiva, a gente não sabe exatamente, mas a Mia vai levar um monte de pipoco do Chris, então essa aliança é um símbolo da importância da relação com a Mia que o Ethan tem para ele, né? É dessa relação para ele, do quanto ela é importante. E mais flashbacks também da Mia em casa, ela contando aquela historinha e tudo mais, sentada ali no sofá. A gente nota que é um flashback por causa da coloração da imagem. Então a Mia ali, sentada, lendo aquele livro no sofá. Mais adiante no trailer, a gente vê também a Mia na cozinha, cozinhando alguma coisa ali no fogão, de costas. E é um detalhe interessante também, que a gente não vê o rosto da Mia. E apesar das roupas dela serem largas, talvez demonstrando ou uma gravidez ou uma gravidez recente, a gente não vê a barriga dela, a gente só vê ela de costas o tempo todo e até o cabelo dela tá pra frente assim. Então a gente não consegue ver o rosto da Mia em momento algum. Mas a gente especula que seja ela no flashback. Porque a gente escuta a voz dela no flashback. E também no trailer anterior, a gente vê que na hora que o Ethan tá. que ela tá lendo a história, sentada no sofá, a gente vê a mão do Ethan, tipo, encostada na parede, assim, sabe? Observando ela. E, ou talvez seja, ou talvez seja uma alucinação. É e não um flashback, não tem exatamente muito como a gente saber. Eu acredito que seja um flashback, e eu acho que esses flashbacks vão ser muito importantes também, porque eles estão pegando bastante nisso, de mostrar ali, tipo, uma cena de contemplação mesmo, ela de costas, é, você vê que ela tá mexendo numa panela, e aí você escuta ela falando, ah, então não seja paranoico, é só uma história e tudo mais. A história que ela tá contando, inclusive, agora ganhou como se fosse uma historinha. Sabe do Harry Potter, no Relíquias da Morte, quando eles estão contando a história das Relíquias da Morte? Que mostra ali os bonequinhos recebendo as Relíquias da Morte e tudo mais. Então, uma coisa meio Tim Burton, ficou com um ar meio Tim Burton. Eu remeti logo ao Little Nightmares, inclusive, se colocam as cenas Desse, dessa historinha sendo contada num trailer, cara, você não diz que é Resident Evil, você fala, nossa, um novo Little Nightmares, um jogo indie, alguma coisa assim. Eu achei que ficou bem legal e um detalhe é que a menininha da história com certeza remete a filha, né, ao bebê que o Ethan e a Mia ou tiveram, ou ela estava esperando e foi morta pelo Chris, a gente não sabe ainda, mas até alguns rumores apontam que o nome desse bebê seria Rose. Então, eu acho que terem usado esse storyboard pra contar sobre essa menininha, eu acho que é um indício de que é aquela coisa de a história se repete, e a menina na história ela tá com cabelinho branco, o que me lembrou bastante a Zoe. Então, será que de repente a filha deles teria algum resquício do mutamiceto e ela teria ficado com cabelo branco igual a Zoe? Gente, se você ainda não é inscrito nesse canal, por favor, se inscreva pra gente chegar logo nos 100 mil inscritos. Vai ter um monte de sorteio, vai ter maratona de gameplay, vai ter lives de caridade. Então, gente, me ajuda a bater essa marca tão importante pra mim, de verdade. Nossa, vai ser um... um zerei a vida, vai ser tipo uma platina na minha vida. Então já deixa o seu like também nesse vídeo, compartilha com seus amigos, para que eles fiquem bem informados sobre tudo de Resident Evil Village. A gente também teve novos, novas perspectivas da vila, e cara, eu preciso dizer, assim, Resident Evil 4 Remake, pra mim, é real, cara. A Capcom nunca confirmou nada, mas tem um take, inclusive, que a gente vê um cemitério e uma subidinha, assim, que dá pra... Parecendo uma igrejinha, assim, que tem até um sino e tudo mais, uma torrezinha com um sino que me lembrou muito justamente o cemitério e a Igreja dos los Iluminados. Então assim, cara, com certeza eles vão reaproveitar tudo isso todos esses assets do Village para produzir o Resident Evil 4 Remake. E eu acho que não é por acaso que eles aprovaram esse remake do Resident Evil 4, eles teriam supostamente aprovado, porque aí já dá para fazer os dois projetos em paralelo, né? Já aproveita ali os assets, ah, a gente já tem aqui, ó, já tem um castelo, já tem umas, umas lápides prontas de cemitério, já tem um castelo aqui também, umas coisas, vocês mudam uma torrezinha ali, não sei o quê. Tem até uma igrejinha aqui, ó, oh, tem umas casinhas aqui de madeira também, ó. Então, vai um jogando pro outro ali, só pra facilitar o trabalho. Acaba com a Capcom adora, gente. Acaba com a Capcom adora reutilizar as coisas. E tem também, nesse take... Aquela estátua que a gente viu lá no primeiro trailer, de uma mulher com uma espada, a gente vê que ela faz parte desse cenário ali, onde tem um cemitério, aí tem uma estradinha que sobe deve dar para uma igrejinha ali, deve dar para uma parte mais. Uma, uma outra parte da vila, alguma coisa assim. E a gente vê também aquele feto, que é um símbolo que a gente não sabe exatamente ainda o que que ele simboliza, a gente só sabe que ele é um feto, e em certo momento a gente vê que ele tá desenhado no chão, envolto com velas, e isso me lembra muito aquele filme A Chave Mestra, que tem uma cena, né, tem um ritual que é feito mais pro fim do filme, e eu só consegui pensar em uma palavra: ritual de renascimento, alguma coisa de ritual de passagem, sabe? Rito de passagem, de repente, de um corpo para o outro, alguma coisa assim. Mas eu acho que ele vai significar algum ritual que essas pessoas nessa vila não entendem exatamente uma coisa biológica, mas que para eles é algo sobrenatural. Eu gostei bastante desse conceito. Inclusive, em dado momento do trailer, a gente vê que o Ethan foi colocado dentro de uma sessão de descarrego, parece meio que uma sessão de descarrego, uma sessão de mesa branca, e eles estão ali todos de mãos dadas, né, mostra até aquela menina que a gente acredita ser a Emily, que é a menina que a gente viu no primeiro trailer bastante que, de acordo com os rumores, a gente vai ter um gameplay com ela, usando somente uma lâmpada de querosene, tipo aqueles lampiões de querosene, uma coisa meio Lantern com a, com a Mia. É, eu falei sobre esses rumores, tá, em uma live, eu vou deixar, gente, a playlist de todos os nossos vídeos do Village aqui em cima para vocês clicarem, mas, de qualquer forma, é, ela aparece, aparece também aquele senhor que a gente vê que tá com ela no primeiro trailer, que a gente especula que seja o pai dela, e ele tá, né, com um machucado, assim, perto do, do nariz. Tem um outro rapaz também, com umas faixas, assim, no rosto, parecendo que ele tá machucado, ele tá até com uma muleta, e eles estão rezando. Tem até uma moça que, no primeiro trailer, se a gente lembrar bem, existe uma moça, né, com, tipo, uma um lenço, assim, na cabeça, que tá com um bebê. E parece que essa mesma moça tá ali também fervorosa, rezando e pedindo, sei lá o que, talvez proteção, fazendo talvez esse ritual aí de renascimento, um rito de passagem, um rito de proteção, alguma coisa assim pra livrar eles de alguma coisa, talvez de uma invasão ali dos lobisomens, porque a gente vê bastante criatura também nesse trailer, então, talvez, enquanto eles estão rezando ali, role uma, uma invasão né, nesse lugar em que eles estão, e aí a gente tem que correr, alguma coisa assim. Eu achei bem interessante e, cara, eu achei muito folk horror, né, que a gente até falou no nosso podcast com o Maxon. Gente, se você não conhece o canal do Maxon, o Mask Horror, Vai lá conhecer, sério, se inscreve, youtube.com.br, o Maxon Lima é o mestre, é o manjão dos terror tudo, e ele falou muito sobre o Folk Horror. Eu recentemente assisti o Midsommar, ou Midsommar, eu não sei exatamente como se pronuncia, e eu achei muito a cara do Resident Evil Village, o Midsommar, o hereditário, a Bruxa, esses filmes novos, eu acho que eles estão influenciando bastante o Village, afinal de contas, todos os jogos de Resident Evil são um produto do seu tempo, então com certeza a Capcom, ela tá ligada nessas tendências do horror, porque a franquia tá sempre se renovando e trazendo essas tendências do terror, baseadas no que tá fazendo sucesso no momento. Então eu acho que com certeza esses filmes do estúdio A24, estão aí presentes, a essência deles, no Village. E aí, como eu disse antes, o trailer, ele encerra com um suposto mercador. Ele diz uma frase, se for só olhar, pode ficar à vontade. Que nem, sabe quando você chega assim numa loja e você fala assim, tô só dando uma olhadinha? E tangente como a gente, né? Ele tá só dando uma olhadinha, gente. Aí o cara fala, fica à vontade, mas é que ele fica à vontade, tipo assim, Tá, mas tipo assim, ó, não me atrapalha, pode olhar, mas, ó, não me enche o saco não, só se você for comprar mesmo, tá? É, gente? Vamos falar real, né? Enfim, muito se especulava que aquela mulher, aquela senhorinha seria uma mercadora, mas talvez eles tenham mudado os planos e talvez ela seja uma vendedora de informações, enquanto que esse carinha, ele é meio, meio gordinho assim, ele tá fumando um charuto e tal, talvez ele seja o vendedor mesmo de armas. Então, olha, praticamente está confirmado que a gente vai ter um mercador no jogo, até porque a gente já tinha visto, os próprios desenvolvedores já tinham revelado o inventário do jogo, que vai ser uma maleta, estilo Resident Evil 4, e tinha uma moeda, que era a moeda Lei, né, que é o plural de leu que é uma moeda da Romênia. Enfim, gente, eu separei essas informações do trailer aqui pra vocês, fazendo bem um apanhadão. A gente também fez uma live logo que acabou o evento do Playstation 5. A gente fez uma live também, vou deixar ela linkada aqui pra vocês, tá, na playlist do Resident Evil Village, tem tudo que vocês precisam ver. E aí, a gente analisou ali junto com o chat e tudo mais. Dá uma conferidinha lá, porque tem vários insights da galera do chat também. Então, é interessante a gente ter essa perspectiva. E dá uma olhadinha também no nosso site, residentivodatabase.com. Eu postei algumas imagens lá para vocês. Então, dá uma conferidinha lá para você ficar atualizado de todas as notícias do Village. Quero saber o que, que vocês acharam desse trailer, então comenta aqui embaixo o que, que você achou, o que, que você mais gostou, e ó, quero saber, eu quero que vocês coloquem aqui embaixo também, quem é que vai participar da nossa cobertura da Tokyo Game Show. Relembrando, gente, vai ser aqui no canal do YouTube, dia 25 de setembro, às 10 da manhã do horário de Brasília, e dia 27 de setembro, às 9 da manhã do horário de Brasília, duas transmissões que a gente vai fazer cobrindo aí as transmissões da Capcom. Então fiquem ligados, porque eu acho que a gente vai ter mais novidades bem interessantes e eu espero que sejam mais concretas e que respondam algumas perguntas que a gente está se fazendo, como se é Emily que a menina se chama, se aquele cara que tá com ela é o pai dela, se a vilã realmente é a Natalex, coisas assim. E, gente, não esqueçam de apoiar também o nosso trabalho no padrim.com.br barra Resident database, a partir de real por mês no cartão de crédito, aqui no canal do YouTube, clicando no botãozinho Seja Membro, a partir de 2,99 por mês, tem um monte de benefício e logo mais voltam as lives exclusivas para membros ou lá na plataforma concorrente de cor roxa. Vou deixar o link na descrição para você seguir lá. Você pode ser sub se você tiver o Amazon Prime e lá a gente está fazendo sorteios exclusivos a cada 50 novos subs. Então a gente fez nos 50 subs nos 100 subs, 150, 200, e agora a nova meta, 250 subs para fazer mais um sorteio exclusivo para quem é sub lá. Recados dados, galera! Eu vou ficando por aqui, que ainda tem mais coisa desse trailer para eu fazer, tem mais informações aí para eu apurar e tudo mais. Um beijo para todo mundo, até o próximo vídeo e tchau!